Né? ou seja a mentira tá Não, agora é normal é normal mentir isso é assim mesmo as pessoas né? então quando você vai cedendo né quando você vai cedendo no nível dos valores quando você vai a sua régua de merecimento a sua régua de valores ela vai baixando o nível né você fica uma pessoa muito fácil de ser manipulada entendeu então e também de conviver com o sofrimento né e conviver com o nosso com o sofrimento como se fosse normal viver num estado de dor né? então a, o convite que eu sempre faço para as pessoas que acompanham o nosso trabalho para as pessoas da comunidade essa live é uma live que ela fica no ar durante sete dias mas depois ela é um conteúdo privado da comunidade é exatamente para que as pessoas comecem a olhar para si próprias nessa perspectiva de que pode sim as coisas melhorarem as coisas podem se melhorarem sempre. Agora, você precisa fazer a sua parte. Liga aí, Sheila. É, as coisas, você precisa fazer a sua parte, né?